Prontos para mais uma viagem incrível? Olá, Toronto! Tá nevando! Caramba, menos um, sensação de menos nove e neve. Então, ó, luva, capuz, tudo que você pode e vamos nessa. Toronto é a maior cidade do Canadá, tem dois milhões e meio de habitantes. Cinco milhões se contar a região metropolitana. É o centro financeiro do país e um caldeirão de culturas. É, agora a neve tem uma apertada de leve. Tá frio, mas faz parte, né? Você vê que tá tudo ainda neve, muito frio, mas olha lá as plantinhas querendo começar a nascer. Agora peguei um ônibus pra gente fazer um passeio até Niagara Falls. As caparatas de Niagara, elas ficam na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos. De Toronto dá mais ou menos uma, duas horas de viagem, dependendo do trânsito e da condição do tempo, que hoje é terrível. Tá uma chuva de gelo aqui. chegou aqui num vinha. A gente chegou aqui, vinh aqui para conhecer uma vinícola do Canadá. Pouca gente sabe que o Canadá também produz vinho, é uma surpresa para muita gente. E olha que lugar bonito, bem quentinho, porque lá fora tá um frio de gelar. O grande lance desse vinhedo aqui, que eles produzem o um vinho com uvas congeladas, super gostoso, para sobremesa, bem docinho, uma delícia. E a gente vai entrar agora aqui num bar de gelo, olha lá, temperatura menos 10. <risos> direita é os Estados Unidos e ali já é o Canadá. Pronto. Chegamos. Tá chovendo frio. Mas vamos ver as cataratas, né, gente? Ai, tá gelado. Ai, que roubada! Papaizinho. Olha como é que tá o chão, sente. Tomar cuidado para não escorregar, ó. Deu para ver? Vou mostrar melhor. Olha aqui, gente, agora mais de perto, né? E essa é na Yagara Falls. Mal dá pra ver, né, gente? Porque a chuva, que é uma chuva gelada, de contar. Programinha de índio, índio canadense, tem. Detalhe, as árvores todas congeladas, olha, congeladas, e você vê que tá chovendo, né? Minha mão, então, ó, que eu tô sem luva pra filmar. Ó o sacrifício que eu faço por vocês. Mereça um like. Like, por favor.